prazer quem está falando é Aurinho, Orinha. Tenho 26 anos, nasci e criado no Brasil em São Paulo. e muito feliz por, por estar chegando aqui no Dinamo. A primeira foi teve uma pandemia onde que muitos jogadores ficaram sem clubes. É, alguns clubes brasileiros acabou ficando sem dinheiro e por conta disso. Uh, meu contrato estava já se encerrando com o clube do Fluminense, onde tinha uma oportunidade de ir para fora do país. Acabou não dando certo, então ficou um pouco complicado porque já estávamos na pandemia e eu acabei ficando oito, oito meses parado. Uh, é muito difícil para um atleta de alto nível, uh, onde que passou por grandes clubes e para mim agora está sendo um recomeço. E espero dar muitas alegrias para o Dinamo. Ah, eu joguei em alguns clubes brasileiros, alguns clubes grandes, onde passaram diversos jogadores, como Pelé, Neymar. Um dos, um do, dos times que eu passei foi Santos, o outro foi Ponte Preta. Eu joguei também no Fluminense, onde que é considerado uma das maiores forças do Brasil. E foram esses times que eu passei. Sim, é a primeira vez que venho para a Europa. Para jogar em um clube é, e a expectativa é a melhor possível, né? É, muito feliz por estar chegando aqui no Dinamo Minsk e é, eu tenho, assim, é, as melhores expectativas de colocar o Dinamo lá em cima, de alcançar todos os, os, os objetivos que tem e estou muito feliz. <risos> ah, as tatuagens, é. É um hobby que eu tenho, eu gosto de fazer as tatuagens. É, alguma, a maioria delas são passagens da Bíblia. É, sou uma pessoa que. Sou uma pessoa cristã, sou uma pessoa devota de, de Ave Maria. E isso daqui é uma homenagem à minha avó, é, ao meu vô, algumas pessoas da minha família. E aqui um, isso significa Blessed e Abençoada. É, sou muito abençoada. Sim, eu tenho a esposa, tenho até também uma tatuagem em homenagem a ela. Ah, e ela com certeza vai, vai vir para Minsk também. Ah, conheci pouco a Rússia, estou esperando a minha esposa chegar aqui na Bielorrússia. <risos> é, e cara, estou muito feliz, muito feliz mesmo. Sou um lateral bem ofensivo. É, gosto de finalizar bastante. Uh, tem um bom passe tem uma boa finalização gosto de bater falta e eu tô com grandes expectativas que toda estreia tem que sair um gol eu, brasileiro sempre assim sempre tem a expectativa no primeiro jogo de causar uma boa impressão e comigo não é diferente eu estou muito feliz espero dar muitas alegrias para o dinamo e estrear com gol